Ele, ele não tem amor às ovelhas, muito pelo contrário, eu creio que o, que o mercenário é aquele que, é, é aquele que apenas requer a, o leite que a ovelha produz, a gordura que a ovelha produz, a lã. Que a ovelha produz... E... Mas... Não é o verdadeiro pastor... Porque o verdadeiro pastor... Independente se a ovelha produza ou não... Ele cuida da ovelha... Ele ama a ovelha... Mesmo que ela não produza... Mesmo que ela não dê... É, nenhum lucro. Mas ele aprendeu a amar a ovelha como se se fosse o próprio o próprio Deus, que ama as ovelhas independente do que elas sejam. Se elas são produtivas, se elas não são produtivas, mas o verdadeiro pastor que não é mercenário Ele ama a ovelha mesmo que ela esteja Sem produzir O mercenário Ele ama porque As ovelhas produzem é? Produz o leite Produz a gordura Produz a lã Dá lucro né? Mas tem as ovelhinhas Que muitas vezes Não dão lucro Não tem é... Não tem como produzir. E muito pelo contrário, elas precisam de ajuda. Elas precisam ser ajudadas. E dão trabalho. É? Hoje em dia ninguém quer ter trabalho com ninguém. Ninguém quer perder horas de sono. Ninguém quer perder a um dia, ou uma tarde, ou, de repente, algumas horas do seu tempo, cuidando das ovelhas. É bom quando temos ovelhas sadias que, que não precisam de muito cuidado e que são produtivas. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós pegamos um rebanho que não, dá, não é produtivo, não tem... É, não, não, não produz aliás não, não produz não não tem assim não dão lucro e muito pelo contrário dão trabalho né? então dessa maneira nem muitos querem porque o que a maioria deseja é o lucro, é a produção. E até fazem, é, como é que se diz? Fazem é, projetos em cima das ovelhas para ver quanto ela vai produzir na, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Porque o importante é a produção. É o, o lucro que as ovelhas vão produzir. Mas que Deus, nessa noite, possa... Falar aos nossos corações. Jesus Cristo, Ele ama a sua ovelha, mesmo ela sendo improdutiva. É, todos gostariam de ter no seu aprisco as ovelhas é, em fase de, de reprodução e também as ovelhas que, que venham trazer grandes lucros, né? porque hoje em dia se visa muito lucro, mas o nosso Deus, Ele olha e zela pela ovelha, sendo ela produtiva ou não, glória a Deus, pelo pastor, pelo sumo pastor das ovelhas, que realmente ama as suas ovelhas ama o seu rebanho, independente se a ovelha é perfeita, se ela é imperfeita, se ela tenha algum defeito ou não, ele ama, ele deu a vida. Parece pastor, mas não é pastor, ele não cuida, ele, ele não tem amor às ovelhas, muito pelo contrário,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 Elas precisam ser ajudadas E dão trabalho né? Hoje em dia ninguém quer ter trabalho com ninguém Ninguém quer perder horas de sono Ninguém quer perder ah, Um dia ou uma tarde Ou de repente Algumas horas do seu tempo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 é, todos gostariam de ter no seu aprisco. A paz do Senhor para todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração, que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito para juntos buscarmos a face do nosso Deus, para juntos meditarmos na sua palavra e com certeza nesta noite o Senhor nosso Deus tem algo de especial para a minha vida, para a sua vida, para os nossos lares, para a vida dos nossos familiares. Creio somente, com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Eu louvo a Deus por este dia que já se encerrou. Agradeço a Deus pelo final de semana que Ele nos deu, pelos feriados que Ele nos concedeu, por tudo que Ele fez até aqui. Eu agradeço pela pelos cultos, eu agradeço pela vigília que tivemos, que foi bênção nas nossas vidas e com certeza também bênção na vida daqueles que participaram, daqueles que puderam que puderam, é, ouvir, né, ver a, alguns trechos da vigília, porque não foi possível é, filmar toda a vigília. Pois iniciamos às 22 fomos até a quase quatro horas da manhã, então não, não era assim fácil né? fazer a, a filmagem. Mas graças a Deus que aqueles que conseguiram é, e conseguiram participar, que conseguiram ver alguns trechos com certeza foram abençoados pelo nosso Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor esteve presente, o Senhor fez grandes coisas e com certeza Ele vai é, continuar fa fazendo para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, eu te louvo. Por mais uma vez podermos estar na tua presença, mais uma vez podermos nos reunir com os teus servos, com as tuas servas, para juntos exaltarmos o teu nome, para juntos bendizermos a ti. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira toda especial. Eu te agradeço, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas, pelo teu poder, e se manifestou de uma maneira toda especial nas nossas vidas, na vida de todos os nossos familiares. Eu te peço que abençoe cada um dos teus servos que já estão comigo neste propósito, aqueles que estão entrando hoje, aqueles que vão entrar amanhã, e aqueles que estão é, desde 2000 e 20 participando deste propósito e todos os demais que vão estar participando. Que o Senhor esteja abençoando cada um e fortalecendo e despertando cada um na tua presença. Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade. Te agradeço por todas as bênçãos e pelo teu grande poder e para a glória do teu nome. Eu peço a Tua bênção em cada lar, em cada família aqui representados, na vida de todos que estão comigo nesse momento, aqueles que vão entrar mais tarde, que o Senhor esteja derramando uma bênção especial sobre cada um deles. Faz, Senhor, a Tua obra. Confunda o inimigo das nossas almas. Lança ele por terra pelo Teu poder e abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo na face de toda a terra. Dá vitória àqueles que estão em luta e em tribulação. Ajuda o Teu povo a passar pelas provações. Senhor, socorre o aflito, socorre o necessitado. Visita aquele que está no leito de enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, encarcerados, todos que estão em sofrimento, todos que estão passando, meu Pai, por tribulação. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas. E o Senhor envie socorro do céu para cada um deles. E os abençoe com toda a sorte de bênção. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, eu peço a Tua bênção também sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Que a bênção do Senhor se faça presente e o inimigo da nossa alma seja envergonhado e derrotado pelo teu poder. Nós te pedimos e nós, desde agora, te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Que você também possa ser grato ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, mas uma coisa nós sabemos... O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não nos desampara. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E com certeza Ele está para nos abençoar, para nos guardar, para nos fortalecer e para nos proteger. Então vamos confiar e vamos crer no socorro do nosso Deus que nunca falhou e que jamais vai falhar. Glória a Deus, louvado seja, nome santo do Senhor. Nós louvamos a Deus porque as promessas de Deus têm se cumprido nas nossas vidas. O Senhor tem prometido e Ele tem cumprido com a sua palavra, e Ele tem nos ajudado e nos sustentado através do seu grande poder e da sua infinita bondade e misericórdia. Gostaria de ler com vocês, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, Glória a Deus. Capítulo 3, o versículo de número 14. E nos fala da oração de Paulo pelos Efésios. Paulo, ele fez esta oração em favor do povo de Éfeso. E nós sabemos que naquele tempo, aquele povo estava vivendo dificuldades, estava passando por situações difíceis e trazendo para o dia de hoje nós também como servos de Deus, como povo de Deus, nós também como, como brasileiros também estamos passando por momentos difíceis e nós sabemos que da mesma maneira que Paulo orou nós também precisamos orar e precisamos colocar tudo diante do Senhor para que o Senhor nosso Deus ele venha nos é, sustentar, para que ele, ele venha nos abençoar com toda sorte de bênção. E Paulo ele começa dizendo, por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade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 e em todas as gerações. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que possamos. Colocar diante do Senhor também. Esta oração. Em favor de todo o povo de Deus. Em favor de toda a igreja de Cristo na face da terra. Para que o Senhor esteja fazendo na nossa a nossa terra, fazendo no meio do seu povo, tudo aquilo que Paulo pede para que ele faça em favor do povo de Éfeso. Nós precisamos... Nos colocar de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos nos colocar na brecha em favor da nossa nação e em favor do povo de Deus num todo, para que o Senhor venha cumprir para com o seu povo, para com a sua igreja, as promessas que Ele tem nos feito através da sua palavra. Nós temos certeza que temos uma causa que temos que colocar constantemente diante de Deus, que é a saúde do povo de Deus, que é a saúde espiritual do seu povo, que é a cura e o milagre que o Senhor precisa realizar com urgência no meio da sua igreja. Precisamos clamar por uma igreja sarada, precisamos clamar por uma igreja forte, revestida do poder de Deus, revestida da armadura de Deus. Precisamos clamar por uma igreja corajosa, uma igreja é, que consegue se despreender das coisas deste mundo, que consegue ter vida com Deus, que consegue renunciar a esse mundo e às suas concupiscências e viver uma vida piedosa na presença de Deus, uma vida de, de servos de Deus, uma vida de dedicação às coisas de Deus. Porque Jesus, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a clamar e a pedir que a vontade dele fosse feita e também pedir pelo pão de cada dia e também que a vontade dele fosse feita no céu e na terra mas ultimamente a gente tem visto que a vontade de Deus geralmente uh, muitos deixam para depois primeiro tem que ser feita a vontade do ser humano. Primeiro é a vontade do ser humano que precisa ser feita. Depois a vontade de Deus. Mas nós sabemos que não é dessa maneira e sabemos que não é assim. E o Senhor deseja que seja. Então nós temos que clamar diante do Senhor. Tem, temos que buscar a sua face, interceder pelo seu povo. Para que possamos aprender, como a Palavra de Deus nos fala, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas, infelizmente, existe aquela preocupação que todo ser humano tem, inclusive os servos de Deus em buscar, em primeiro lugar, as coisas é, que nos diz respeito. Nós precisamos disso, precisamos daquilo, mesmo agora que estamos no final do ano e as pessoas estão se preparando para festejar o Natal, para comemorar o Natal. Então, a grande preocupação da maioria é como vai ficar a casa, como é que vamos fazer, qual a reforma que ainda dá tempo de ser feita, onde é que vamos mexer para que no Natal a casa esteja totalmente arrumada, totalmente bonita. Então temos, como seres humanos, aquela preocupação de deixar tudo preparado para o Natal, de deixar tudo preparado para comemorar o Natal. E só que a, as nossas comemorações e a, as comemorações de muitos é, que estão se preparando, estão se arrumando, estão é, convidando as pessoas para estar com eles no Natal, a preocupação é só com o financeiro, é só com o material. Poucos estão preocupados é, em comemorar realmente o nascimento de Jesus. E poucos estão preocupados em deixar Jesus nascer no seu coração. Porque, como aconteceu, quando Jesus nasceu, que não havia lugar para ele nas estalagens, nos hotéis, ali de Belém. Diz a palavra de Deus que só houve lugar para ele na Estrebaria. Foi ali que ele nasceu. E os seis magos, eles saíram do Oriente foram até... E foram procurar Jesus. Eles saíram em busca do menino, do rei que havia de nascer. E eles foram caminhando, guiados pela estrela. E quando chegaram em Jerusalém, eles procuraram pelo menino. E foram procurar exatamente no palácio de Herodes. E Herodes quando ficou sabendo, Herodes falou, olha, quando vocês acharem o menino, é, olha, vocês passem por aqui, me avisem onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade não era isso que Herodes queria, Herodes queria matá-lo. Porque ele seria chamado rei dos judeus e Herodes não queria outro rei no lugar dele. Olha Deus! Mas os magos, eles estavam procurando Jesus. E como a própria palavra diz, quando alguém busca Jesus, vai encontrá-lo. E eles foram procurando. Primeiro eles acharam que, que iam encontrar Jesus num palácio, mas não encontrou. E eles continuaram a sua caminhada, até que a estrela que os guiava parou em cima da estebaria, do lugar onde Jesus estava. E quando eles chegaram, lá estava o menino, lá estava o menino Jesus, embrulhado em faixas, deitado numa manjedoura, porque foi o único lugar que conseguiram Maria e José para que ele pudesse nascer. Foi o único lugar. Os hotéis estavam cheios, as pousadas também, as casas também. Não havia lugar para Jesus nos hotéis, nos grandes hotéis, nas grandes pousadas de Belém. Mas ali na estrebaria, no meio dos animais, havia, havia um lugar que era exatamente onde os animais comiam. Glória a Deus. E ali foi preparado como se fosse um berço para que Jesus fosse colocado para dormir entre os animais. Louvado seja Deus. E hoje em dia não é diferente. As pessoas buscam muito festejar o Natal, mas não dão lugar para Jesus na vida delas. O dono do aniversário, que é o aniversariante, que se chama Jesus, muitas vezes ele nem é convidado a, estar, a entrar na festa. Ele fica do lado de fora porque não tem como ele entrar na festa. Porque a festa, muitas vezes, está sendo feita de uma maneira tão... as comemorações feitas de uma maneira tão terrível que nem tem como Jesus entrar. E não se dá um lugar para ele mesmo, não. Dá lugar para tudo, para todos, menos para Jesus. Glória a Deus. Que no decorrer desse ano seja diferente. Que você possa deixar Jesus nascer primeiro no seu coração. E não se preocupe com as festividades de Natal, não. De repente você pode até estar triste... Ah, porque o Natal já está aí, eu não vou ter como arrumar minha casa, eu não vou ter como comprar um, uma roupa nova, eu não vou ter como fazer um, uma grande comemoração, fazer um jantar, um almoço. Eu estou sem condições. Mas eu digo para você que a melhor coisa que pode acontecer a você no Natal, ou antes do Natal, é você deixar Jesus nascer no seu coração. Porque tem um, um, um corinho que nós cantávamos, que agora faz tempo que nós não cantamos na igreja, que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E é verdade, às vezes as pessoas têm tudo, uma mesa farta, todo tipo de carne na geladeira, no freezer. Para comemorar o Natal, tem gente que já está estocando desde agora. Mas só isso não. Só isso não é Natal não, e só isso não é bom não. Bom mesmo é quando Jesus nasce no nosso coração ainda que não tenhamos uma mesa farta no dia que se comemora o Natal, ainda que não tenhamos os melhores, as melhores roupas, sapatos, mas se tivermos Jesus no nosso coração, nós vamos estar muito bem. Nós vamos estar muito abençoados e a nossa família também. Então não se preocupe não, não fique preocupado, ah, porque vem vir o Natal, ah, e o que, é que eu vou fazer? Não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, antigamente podia, agora não posso mais. Olha, Jesus não está preocupado com isso não, ele está preocupado com você, ele está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com a sua salvação, com a salvação da sua casa, da sua família. Porque ele não nasceu no melhor hotel de Belém ou na melhor pousada de Belém. Ele nasceu numa estrebaria. E o berço dele foi uma cocheira. Foi exatamente onde os animais comiam. Glória a Deus. Então, não se preocupe não. Se preocupe em entregar a sua vida ao Senhor. Se preocupe em buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Em abraçá-lo como seu único e exclusivo salvador. Se preocupe em torná-lo seu rei. E deixe o resto nas mãos dele. E com certeza, até o Natal, ele pode ainda fazer coisas muito grandes na sua vida. Olha, mesmo que você não tenha hoje, você chega até a pensar, eu acho que eu não vou poder fazer quase nada no Natal. Eu acho que nem um almoço bom eu vou poder fazer. Olha, esse eu acho, perante o Senhor não existe. Se você clamar a esse Deus, se você se colocar na presença dEle, ele pode, antes do Natal, fazer coisas grandes na sua vida. Ele pode te enviar provisão, Ele pode te enviar meios que você nem imagina. Porque Ele, ele é tremendo, Ele faz coisas maravilhosas. Glória a Deus. Ele não falha. Quando nós clamamos por Ele, Ele não falha. Ele se faz presente. Ele ele nos dá a vitória. É bom você não ficar preocupado com o que você vai comer no Natal, não. Se preocupe em buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Porque as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida, na sua casa e na sua família. Se preocupe com a sua salvação para a salvação da sua alma, e deixe o resto nas mãos do Senhor Jesus. Ele é Jeová Jiré, Deus de toda provisão, Deus de livramento, Deus de proteção, único e suficiente Salvador. Então creia, e não se deixe vencer pela preocupação, pela inquietação, e até se deixando levar pela depressão. Porque o Deus que servimos é provedor. E Ele pode prover tudo na sua vida. Então somente olhe. Então somente busque o Senhor. De todo o seu coração. E creia que Ele pode te dar vitória. E você vai ver que nada vai faltar. Salmo 23. Leia o salmo de número 23. Medite nesse salmo. Olhe em cima desse salmo. Com certeza a provisão vai chegar. Na sua casa, na sua vida. Na vida dos seus familiares. Glória a Deus. Sim, glória. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Esse Deus vivo, porque o nosso Deus não é um Deus morto. Ele morreu sim. Morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele vive para sempre. Glória a Deus. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo. Seja a sua bênção. Salmo de número 3, versículo 8. Leia o salmo de número 3. Mas a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Glória a Deus, se apodere da bênção de Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra para. Aleluia. Para Shirley Souza. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Provisão de Deus para a sua vida. Jó capítulo 5, versículo 10. Leia Jó capítulo 5. Glória a Deus. Que você possa também se inscrever no nosso canal no YouTube. E se inscrevendo, não se esqueça de acionar o sininho para que quando estivermos ao vivo, o YouTube possa é, estar te comunicando que estamos ao vivo. E não se esqueça de, de compartilhar com outras pessoas seus conhecidos, seus amigos, parentes, para que eles possam também estar participando e que eles possam também estar se inscrevendo, porque ao se inscrever você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. E você compartilhando com outras pessoas, você vai estar se tornando um missionário desta... Des, deste, desta live, porque você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor e até aquelas que conhecem, mas estão paradas, estão desanimadas e afastada, afastadas do caminho do Senhor. Divulgue em todos os momentos e com certeza você vai ser grandemente abençoado. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha bastante ânimo. Estamos vivendo um período em que o adversário tem usado muito esta arma, desânimo, para fazer com que as pessoas fiquem presas no desânimo, para que elas não tenham atitude de fé, para que elas não vá em busca do Senhor para que elas permaneçam acomodadas, desapercebidas, distraídas com as coisas desta vida. Mas os dias que vivemos são dias maus e nós precisamos nos levantar e andar, como diz o profeta Miqueias, porque não será aqui o nosso descanso. Então se levante e ande em nome de Jesus, tenha atitude de fé, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, Vá em busca do Senhor. Procure uma igreja evangélica que realmente prega a palavra de Deus. A palavra verdadeira. Que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, não se acomode. Não se deixe levar pelo desânimo, pelo cansaço, pela fadiga. Ah, hoje estou cansado, não vou na igreja hoje não. Aí tudo bem. Ah... Hoje vou ficar descansando. Glória a Deus. Aí quando for no outro dia... Ah, hoje também estou cansada. Ah, hoje vou visitar alguém. Ah, eu hoje vou... alguém veio na minha casa. Eu hoje não vou na igreja também. E vai ficando. Quando você pensa que não. Você já não tem mais ânimo nem coragem para estar na casa de Deus. Você tem ânimo para o trabalho, você tem ânimo para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, menos para estar na casa de Deus. Porque é isso que o inimigo quer. Cada vez que você fica desanimado e deixa de ir à casa de Deus, você está abrindo uma brecha para que o adversário possa entrar na sua vida. Com esta arma que se chama desânimo. Cuidado, cuidado com o desânimo. Anima-te. O Senhor sempre fala, fa, falava no Velho Testamento, falou com Moisés, falou com Josué. Anima-te. Davi sempre nos salmos fala a mesma coisa. Precisamos nos, nos animar. Precisamos sair da prostração. Por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque o povo tem ânimo, tem coragem para tudo. E o povo de Deus se acomoda. Você possa se levantar e largar essa, esse desânimo de lado. E começar a servir ao Senhor. E andar na presença dele. Com certeza você vai ser muito abençoado. Glória é. a Deus. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 18, versículo 11. Leia Mateus 18. Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio salvar o ser humano que se havia perdido lá no Jardim do Éden. O ser humano se perdeu por causa do pecado. Mas lá no Jardim do Éden, onde Satanás enganou Eva e e Eva fez com que Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E e eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Então aquela comunhão que o ser humano tinha com Deus foi perdida lá no Jardim do Éden. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, lá no Jardim do Éden mesmo, Ele prometeu que da semente da mulher, já que foi a mulher que... A primeira a ser enganada. Mas o Senhor disse, da semente da mulher nascerá um varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Porque o Senhor cumpriu com a sua palavra. E da semente da mulher nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Que lá no Calvário, quando ele derramou seu sangue, expirou ali na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Glória a Deus. E vai continuar sendo. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos também ali é, no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Estamos com o nosso jejum da jornada feliz, que você pode estar participando. Esse jejum inclui você, sua casa, sua família, seus bens. É, estamos orando para que o Senhor prepare caminho seguro para nós durante esse período de tanta luta, de tanta tribulação. Nós temos, estamos neste jejum desde 2020. Então, você que desejar pode também participar. E é o jejum que Esdras fez com toda a sua comitiva, com toda a comitiva que ia com ele para Jerusalém. Ele, eles estavam levando muitos objetos de valor. Estavam levando seus, seus familiares, estavam levando... Seus bens estavam levando os utensílios do templo, os tesouros do templo. Então, Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, para que o Senhor estivesse guardando a eles naquela jornada, guardando toda a sua casa, sua família e todas as pessoas que estavam indo com ele. E nós estamos também nesse clamor, estamos também desde 2020, realizando esse jejum. E você que gostaria de participar, leia Esdras 8, 21 em diante, e você vai entender o porquê desse jejum. E você que puder, faça. E Deus vai estar te abençoando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar nós vamos estar falando também a respeito do, do voto. Você que deseja participar do voto, você que está passando por uma situação difícil, você que tem um negócio e esse negócio também está, está assim devagar, você não está vendo muito resultado e você sente que precisa de algo mais, precisa buscar mais a Deus, precisa colocar nas mãos do Senhor. Então, eu a nós lançamos uma campanha que é a campanha do voto. E você pode estar participando desta campanha, fazendo o seu voto. Fazendo o seu voto em favor de alguém da sua família que está precisando, em favor de alguma situação que você está vivendo para que você possa vencer essa situação. Você pode estar fazendo também esse voto Para que melhore a sua produtividade no, no seu local de trabalho Para que é, você também possa melhorar a, a, a, a posição que você ocupa no seu trabalho O Senhor pode fazer com que você ocupe um cargo melhor E também tenha um salário melhor Faça um voto para isso, peça isso a Deus. Faça um voto. Nós temos alguns, é, alguns preços, né, algumas quantias aí que nós estipulamos, mas fica a seu critério. É, ore a Deus o que você sentir no seu coração de fazer, você sentir no seu coração de, de fazer ah, de menos, você faz de menos, de mais, você faz demais, do jeito que, você, que o Senhor tocar no seu coração. Então, fazendo esse voto e estando nos ajudando, aliás, você estando fazendo uma doação para estar nos ajudando, você vai estar também cooperando para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus. Você vai estar cooperando para que a palavra alcance outros países, como nós já estamos alcançando, para a glória de Deus. Estamos chegando em vários países, vários estados, cidades, vilas, aldeias, onde eu não posso ir pessoalmente e onde você também não pode ir pessoalmente. O Senhor está nos levando até lá, através desta live. E eu tenho certeza que se você nos ajudar a, a alcançar mais vidas, Deus vai estar te abençoando. Vai estar fazendo com que você é, se torne uma das pessoas mais abençoadas, financeiramente falando, na face dessa terra. Deus pode fazer isso. Seu negócio pode ser pequeno, mas o Senhor pode fazê-lo ficar grande, pode fazê-lo ficar é imenso. O Senhor pode fazer com que você alcance muitas almas, muitas vidas. E naquele dia não é só eu que vou receber o galardão, você também vai, porque você também ajudou. Todos que têm me ajudado no meu ministério, eu tenho falado que eu vou ter que e dividir, né? Eu sou uma das pessoas que quando o Senhor for me, for me dar o meu galardão, eu vou, vou ter que dividir um pouco para cada pessoa que me ajudou. que são muitas as pessoas que têm me ajudado na minha vida ministerial desde que eu comecei a trabalhar para o Senhor. E olha, pessoas que já dormem no Senhor, pessoas que me ajudaram quando os meus filhos eram pequenos e eu não podia fazer a obra de Deus e cuidar sozinha do, dos meus filhos. Eu não tinha como pagar para alguém me ajudar. E o Senhor sempre usou pessoas, voluntárias, pessoas que viam a, o meu interesse de servir a Deus. E irmãs deixavam suas casas nos dias que era para eu fazer visitas. Irmãs deixavam suas casas e ficavam na minha casa com os meus filhos. Nunca saí de casa para fazer visita e deixei meus filhos sozinhos, nunca. Porque o Senhor sempre preparava alguém para cuidar deles para mim, enquanto eu cuidava da obra de Deus. E teve um dia que eu fiquei preocupada, foi falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair deixar a criança não estava bem? Como é que eu vou sair vou deixar assim? O Senhor falou para mim que eu cuidasse das coisas dEle, que Ele cuidava dos meus filhos. Glória a Deus. Então, é, são muitas experiências com Deus, são muitas coisas que o Senhor já fez e eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo e aqueles que essas irmãs hoje elas dormem no Senhor mas deixaram um grande legado que é esse legado de fé e de cooperação que hoje em dia às vezes é difícil encontrar mas elas não ela, a irmã disse assim para mim, irmã eu já estou de uma certa idade e eu não posso mais não consigo mais andar né tanto subir morro, descer morro... para fazer visitas... que naquele tempo, irmãos... não tinha carro... como muitos têm agora... a maioria não tinha carro... a maioria não tinha... A, a maioria das ruas... eram sem asfalto... era tudo barro... e nem ônibus assim... como tem hoje... não tinha não... a gente ia a pé... Tá? a gente saía andando a pé... Ia na casa de um irmão, na casa de outro, e andava por esse Vila Joia tudinho, é por, por Vila Paulista, Jardim Universo. Era, naquele tempo nós tínhamos poucas igrejas aqui, tínhamos, parece que a igreja de Bras Cuba, se não me engano, uma congregação lá na Mineração. Poucas igrejas nós tínhamos aqui em Mogi. era quase todas congregação, a maioria eram congregações pequenas e só mais ou menos umas duas igrejas grandes. Então, nós andávamos toda essa, essa parte aí de Jardim Inverso, Alto do Goianazes, que hoje a gente chama de Alto do Ipiranga, andávamos tudo aquilo dali a pé. Glória a Deus. Visitávamos numa tarde, saímos de casa duas horas da tarde, visitávamos umas quatro casas. E chegávamos em casa de volta umas cinco horas da tarde, e a ponto de, de, de desmaio, né? como eu falo para as crianças hoje, a volta tá a ponto de desmaio, faz tempo que não está come, comendo nada. Então, naquele tempo, a gente chegava a ponto de desmaio, procurando preparar um café para tomar, porque não estava se assim, aguentando. E ali, eu mais algumas irmãs, que eram companheiras constantes de, de oração e de visita, nós chegávamos, preparávamos um café, tomávamos, porque naquele mesmo dia nós tínhamos o culto que era dirigido pelas irmãs. Então, algumas ficavam ali, nem embora. E às sete e meia tínhamos início né, ao culto e era benção. bênção. O Senhor operava grandemente. Mas era assim. Não tinha esse negócio, ah, vamos de carro, não está vamos de... Não, não, era a pé. Não tinha outro jeito. E quando chovia? Teve um dia que nós estávamos saindo para visitar um grupo de seis irmãs. Quando nós chegamos um pouquinho para frente de casa escureceu todo o céu, formou aquela chuva. Falei, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? A gente já tinha combinado com a irmã que íamos na casa dela. Precisávamos ir porque a irmã estava precisando. E a chuva vindo, e como é que íamos fazer? Aí oramos. Oramos, Senhor, coloca a mão sobre essa chuva, segura essa chuva, não deixa ela chover. Espalha essa chuva, Senhor. Oramos ali, repreendemos a chuva, daí a pouco o céu começou a clarear ali onde nós estávamos. Ficou tudo limpo, as nuvens foram embora e nós conseguimos fazer as visitas que tínhamos para fazer naquele dia. E graças a Deus o Senhor abençoou. Então é, é, é coisa muito grande que Deus faz, sabe? E o Senhor mais que ninguém sabe a necessidade das pessoas. E quando Ele coloca no nosso coração o desejo de fazer a obra dEle na terra. E nós temos que agradecer porque fazer a obra de Deus é privilégio. Servir ao Senhor é privilégio. Temos que ser gratos a Deus porque o Senhor nos escolheu para isso. Então agradeça a Deus por você poder fazer alguma coisa em prol da obra de Deus na terra. Seja grato. Você que pode cooperar. De repente você não pode ir, mas você pode cooperar. Você pode ajudar. Você, a, a irmã dizia para mim, mas eu não posso ir, mas eu posso ficar com suas crianças para você ir. E era o que eu mais precisava naquela, naquele momento. Eram, eram mulheres idôneas, mulheres experientes. E elas ficavam com as minhas crianças e eu ia fazer visita juntamente com as outras irmãs. E hoje, graças a Deus, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, temos mais de 32 igrejas, para a glória de Deus. É assim que Deus trabalha. Mas é muito bom... Fazer a obra de Deus. A própria palavra de Deus diz trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Quando ninguém mais poderá trabalhar. Faça algo para Deus ainda hoje. Seja um doador da obra de Deus. De repente você não pode mais ir. Você não tem mais condição física para ir. Ajude aqueles que podem ir. Coopere com aqueles que podem ir. E você vai ser abençoado da mesma maneira. Glória a Deus. Então está aí a nossa chave Pix, para você que puder ajudar, que quiser ajudar, fazer a sua doação. E também está a conta poupança, que parece que o Natan já colocou, né? Glória a Deus. Tem uma palavra para... Então, é só... Tatiane. Então é só você ver no rodapé aí da, da sua telinha que você vai encontrar a chave Pix e também a conta poupança, que é do Bradesco. Tatiane. Hã? Tatiane. A maioria está dormindo. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Provérbios 2, 11. Leia Provérbios 2. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Muita prudência, muita vigilância. Use a sua inteligência. Peça sabedoria para Deus que ele vai te dar cada vez mais. Ele já tem dado, mas peça mais Mais sabedoria Mais entendimento Mais conhecimento E ele vai dar Glória a Deus Maria Clésia. Maria Clésia A caridade é sofredora É benigna A caridade não é invejosa 1 Coríntios 13 Versículo 4 O amor né? o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, às vezes, às vezes as pessoas falam que são, que são é, caridosas, que são bondosas, mas na verdade muitas não são, muitas se deixam levar pela inveja, se deixam levar se deixam levar pela, pela malícia, pela maldade. Mas a caridade, o amor, é sofredor, é benigno e não é invejoso. Lê primeiro Coríntios 13, você vai entender melhor. Josião Silva, Rosumindo Barbota... Ah, sim. Nós vamos ler o nome das pessoas que estão conosco nesta noite que se dispuseram a ficar acordadas até agora. Josiane Silva. Josiane Silva. Rosimele Barbosa. Barbosa Neusa de Paiva. Neusa de Paiva. Shirley Souza. Shirley Souza. Valéria Lira. Valéria Lira. É, Lili Oficial. Lilio Oficial deve a ser. Shirley Souza da Bahia. Achille é da Bahia, baiana. Que Deus abençoe, Chile, todos os nossos irmãos baianos. Um abraço para toda a Bahia. Que Deus guarde vocês e abençoe cada vez mais. Nicolas. Nicolas. Gabriel. Nicolas Gabriel. Caroline Cristine. Como é que é? Caroline Cristina. Ana Gláucia. Ana Glaucia. Sara Jucá, Sara Ela é de Terezinha Piauí. Teresina Piauí, que Deus abençoe os nossos irmãos lá de Piauí e guarde a todos vocês. Naira. Naira. Sueli Dourado. Sueli Dourado. Damiana Alves. Damiana Alves. Auricéia Oliveira. Auricéia Oliveira. Patrícia Fonseca. Patrícia Fonseca. Fátima Silveira. Fátima Silveira. Ivani, Ivani Lucileia, Lucileia, Jucileia, Carol Nascimento, Carol Nascimento, Maria Clésia, Maria Clésia, Maria Clésia Tatiana, Oliveira, Tatiana Oliveira, Tatiana Oliveira, Eliana Santiago, Eliana Santiago. Núbia Mendes, do Mato Grosso. Núbia Mendes é do Mato Grosso. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Mato Grosso. Sueli Dourado, do Paraná. A Sueli Dourada é do Paraná. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Paraná. É, Ricardo Miranda. Ricardo Miranda. A irmã Luzia pede uma palavra. Você uma palavra? A irmã Luzia. Vamos ver o que, é que Deus vai falar com a irmã Luzia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vê como Deus mima ela? Por isso que ela é mimada, né? Isaías 41, 10. Escutou, irmãozinha? Viu? Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está te sustentando, está te ajudando, tá? Glória a Deus. Tu então, agradeça muito a Ele porque Ele tem estado com você. Muitas vezes as pessoas não entendem o mistério de Deus na tua vida, mas Deus te entende, Ele te compreende, glória a Deus. E Ele faz coisas tremendas na sua vida para a glória do seu nome. As pessoas não entendem o mistério de Deus com você, não. Isaías 41, 10. Ficam até meio assim, meio que assim, meio que assim. É, mas é Deus, né? Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. É, Maria Oliveira. Maria Oliveira está conosco. Elizabeth Batista. Elizabeth Batista. É, a tia Sidineia. A minha irmã Sidneya. Sandra. Sandra. A Sandra. Sandra Aximara. Ai, não consigo pronunciar. É a Sandra. Sandra. Sandra. Duas, Sandra. É a mesma. A mesma, Sandra. Glória a Deus. A Samira. A Samira. Deus te abençoe, Samira. Um abraço. Saudades. Sueli Santana. A Sueli Santana. Hum. Tem aqui... Aqui... aqui Glória a Deus por essas pessoas que já estão conosco. Aquelas que vão entrar mais tarde, todas aquelas que vão estar participando no decorrer do dia. Que Deus abençoe a todas. A é... senhora já chamou a palavra para a Maria Clésia? Já. já. Núbia Mendes? Não me lembro. Não. Núbia Mendes? Núbia Mendes. Núbia. Pedi, dar-se-vos-á, cai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7. Peça, peça, peça, peça. Bata, bata, bata na porta que o Senhor vai abrir. Olha, continue orando. Se você tem orado, continue orando. Que a obra Deus vai estar fazendo. É pra Núbia, né? Isso. Núbia. Glória a Deus. Glória a Deus. entrou também Alex Rocha. Alex Rocha também está conosco. Glória a Deus. Hum. Louvado seja Deus. Estamos também através do Face. Através do YouTube. Você pode também mandar. É você que, que participar do voto. Você pode... É, escrever né, no, no nosso WhatsApp o seu voto, o porquê do seu voto, para quem é o voto, tá? e qual o objetivo desse voto, para que a gente possa passar para o caderno dos votos e orar em cima da sua necessidade. Glória a Deus! E também no nosso WhatsApp você pode colocar seus pedidos de oração, independente do voto. Você pode colocar também seu testemunho. Você que alcançou as bênçãos de Deus, coloque, conte para que os outros fiquem sabendo. E também sejam edificados para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando. E algumas pessoas que estavam dormindo veio para cá dormindo. Aí nós vamos orar, vamos falar com Deus. E vamos crer que o Senhor daqui a pouco vai estar enviando o socorro para você. E nesta oração, vamos estar orando pelo nosso irmão Diácono, João, pela família dele por toda a família, porque ontem faleceu o seu irmão, foi ontem, né? Uhum. Seu irmão Luiz faleceu ontem, e vamos orar por toda a família, para que o Senhor esteja consolando, confortando o coração de toda a família, do nosso irmão é, Diácono João. E também vamos estar orando por todos os nossos irmãos que estão enfermos, para que o Senhor possa visitá-los e curá-los para a glória do Seu nome. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos orando em não apenas um justo. Não estamos em só um, estamos em vários justos, porque somos justificados pela fé. No nome do Senhor Jesus. Então, são vários justos orando. Com certeza, Deus vai estar trabalhando. Através da nossa oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos na tua presença. Pela oportunidade que nos concede, pelo teu grande poder pela Tua infinita bondade e misericórdia, pela Tua fidelidade. Meu Deus, nós oramos por cada um dos Teus servos que estão enfermos. Nós oramos, meu Pai amado, pela vida da irmã Bela. Pedimos que o Senhor conceda a ela a bênção da saúde, a cura, o milagre, para a honra e glória do Teu nome. Repreendemos toda a dor, Senhor, todo mal que estiver atuando no organismo da Tua serva meu Deus, derrama sobre ela a cura, o um milagre que só o Senhor pode realizar meu Deus, oramos também pela vida do pastor Pedro Paulo pela vida do pastor Adilson pela vida, meu Pai amado, do filho da Solange pela vida do filho da Rosimeire, meu Pai Jesus, coloca a tua mão sobre aquelas vidas e o mal seja arrancado, a enfermidade seja destruída pelo teu poder meu Deus, nós oramos também pela vida do Nicolas, nós pedimos a cura, pedimos o milagre, pedimos a libertação, meu Pai do Nicolas, pelo Teu poder, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Porque Tu és o mesmo Deus que operou no passado, o Senhor é fiel em todas as Tuas promessas. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor vai visitar, que o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Te peço que visite também, meu Pai, o filho da Elisete, que está naquela UTI, tem misericórdia daquele jovem, tem compaixão daquela alma. Meu Deus, não deixa perecer, não permita, mas coloca, meu Deus, a Tua mão. Conceda, meu Pai, uma nova chance, tem misericórdia, tem compaixão, meu Pai, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, meu Deus, coloca a tua mão para curar, para libertar, para livrar, Senhor, para livrar dos perigos deste mundo, das ciladas, meu Pai, que a vida muitas vezes reserva para aqueles que não vigiam, para aqueles que não se colocam na Tua presença. Oh, Deus, eu clamo, Pai, pela vida dos jovens, eu clamo pela vida dos adolescentes e das crianças. Dai livramento, meu Pai, em nome de Jesus, Envia a tua cura, Pai, envia teu milagre sobre a vida do Luiz Miguel, sobre a vida, meu Deus e meu Pai, do João Vitor, do Natan, do Tales. Oh Deus, sobre a vida da Isabela, Senhor, coloca a tua mão e liberta. Sobre a vida de todos os, nossos, os meus sobrinhos, Pai, sobre a vida de todas as minhas irmãs, meus cunhados, eu peço a tua bênção, a tua cura e o teu milagre. Paz a Tua obra, meu Pai, de salvação, de libertação nos lares, nas famílias aqui representadas. Envia, Pai, o anjo da vitória em cada lar, em cada família para a glória do Teu nome. Visita também os processos na justiça, os processos de, apos de aposentadoria. Coloca, meu Deus, a Tua mão, dai, Senhor, a bênção, dai, Senhor, a vitória, pelo Teu poder, para a glória do Teu nome, envia socorro do céu nesta noite, meu Pai. Para todos, Pai, que estão endividados, que precisam, meu Pai, quitar as suas dívidas, que precisam do Teu socorro, meu Pai. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, com provisão, com livramento, com proteção, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Tomem em tuas mãos os processos de aposentadoria, os processos, meu Pai amado, trabalhistas. Coloca a tua mão de poder e libera, meu Pai, a causa da justiça. Toma em tuas mãos, Senhor, a nossa nação, nosso estado, nossa cidade. Aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade, em barracas, embaixo de viadutos, embaixo de marquises, embaixo de pontes. Meu Deus, coloca a tua mão e dá livramento, dai libertação. Aqueles que vivem ao relento também, Senhor, coloca a tua mão e dai libertação visita aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nas casas de recuperação, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nos albergues, nos asilos. Oh, Deus eterno, oh Deus de toda glória, as crianças que estão nos orfanatos, que precisam do socorro do Senhor, envia, Deus, nesta noite, nós te pedimos. Tem misericórdia, meu Pai, do povo brasileiro, tem compaixão, Envia socorro do céu para o Brasil. Entra com toda a sorte de provisão, livramento e proteção na nossa nação. Faz a tua obra, Senhor. Toma as nossas autoridades constituídas nas tuas mãos. Confunda, Pai, o inimigo da nossa alma, lança ele por terra pelo Teu poder. E envia, Senhor, o anjo da vitória com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Abre as portas do bom emprego, bom salário, bom ganho, Pai, para aqueles que estão desempregados. Envia Teu socorro nesta noite em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o Teu poder e não deixe o adversário ter vitória, que a vitória tu ganhaste na cruz do Calvário. Meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua presença, repreendemos o Espírito de, de divisão que tem atuado nos lares, nas famílias e tem atuado também no meio do teu povo. Meu Deus, coloca a tua mão e une a tua igreja numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Dança por terra, meu Pai, tudo que não provém de ti, tudo que não te te agrada e abençoa o teu povo na face de toda a terra, ó oh Deus, nós te rogamos, nós te agradecemos, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, continua fazendo grandes maravilhas, continua operando milagres, continua operando maravilhas, na glória do teu nome, ó Deus, eu te peço, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito.